Beleza, legal? Tive um probleminha aqui com... Então, antes vamos lá, né? Sejam todos mes... bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso super canal. Vamos agora fazer o polimento do tanque. Puta, pior que eu gravei tudo, bicho. Aqui, ó. O processo e... Aí eu olhei aqui e tava meio pausado. Eu falei... Ué? Fui lá, não sei. O vídeo sumiu. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu explicar o que tá acontecendo. Vou polir esse tanque aqui, certo? Você que está chegando agora no nosso canal aí, seja bem-vindo. Espero que gostem, espero que seja útil para vocês, que ajude vocês. Que a intenção desse canal é ajudar vocês. Ah, Bido, mas eu não tenho Gol Quadrado. Eu tenho Gol Quadrado. Usa a ideia para fazer outros carros, entendeu? É só para abrir a mente. Abre a mente. Conhecimento a gente tem que passar para frente. Vamos embora. Então é isso, fechou? Aí eu comprei um kitzinho de polimento... Nunca tinha usado. Tava dando umas pesquisadas na, no YouTube lá sobre polimento de inox. E aí eu vi esse material aqui, ó. Flap de polimento. É três, ó. Vem essa, quatro, na verdade, ó. Essa é a grossa. Aí tem essa que tá aqui, ó. Que é a média. E tem essa que tá aqui. Azul é a fina. Fino Então Aí E essa daqui, ó Que é tipo de uma espuma Que daí é pra passar com Very fine É pra passar com <risos> Com a massa De polir, certo? Então, o que, que aconteceu? Deixa eu explicar Eu passei essa daqui já, ó A grossa só que daí, não sei por que cargas d'água, aí eu perdi a merda do vídeo. Desculpa, eu não posso mais falar palavra. E eu fico olhando pra cá, não é aqui que tem que olhar. Minha mulher falou que eu tenho que parar de falar palavrão, que tem criança que assiste. Tá certo, né? E aí, deixa eu tentar mostrar, ó. Eu tava passando o médio, e aí eu olhei pro, pra câmera, tava coisado, ó. Aqui, ó, eu passei o grosso, e aqui eu já passei o médio, tá vendo a diferença? Então, infelizmente, eu vou ter que partir daqui. Fechou? Vou ter que partir daqui. Vocês me desculpem aí. Se não desculpar também, se lasque. Brincadeira. <risos> Vamos lá, então. Continuando daqui do médio. Então, lembrando que eu já passei o grosso, hein? Ah! Paguei 100 pila nesse kitzinho, tá? Eu achei muito barato. Se funcionar... Olha! Vale muito a pena, hein? Ó... Pra quem acha que é mentira, Cadê o valor mesmo? Aqui, ó. O valor tá bem aqui, ó. Puta, agora não vai dar pra ver. Ó, ah, 100 real. Aqui, ó. 25 reais cada uma. São 400. Mais 11 de frete. Fechou? Mano, eu não vou acostumar a olhar aqui. Eu vou ficar olhando aqui toda hora. Mas tá bom. Entendeu? Então é isso. Vou partir daqui. Tô usando a maquininha aqui, a ah, esmelhadeira mesmo, normal. A única coisa que eu senti falta foi de... Como é que fala? Do pessoal... É... Do manual, né? Para você saber qual giro que você tem que usar, essas coisas todas. Então, aqui tá dizendo que pode usar até 13.300 giros. A minha máquina é 11.000 giros, então... Mas eu acho que deveria especificar, ó, oh, essa daqui você usa com tanto giro. Essa, mas beleza, né? Se dá, vamos dar um jeito. Fechou? Então acompanha aí o, o, o polimento do tanque, hein? Espero que seja útil para vocês, fechou? É nóis. De volta, hein? Vamos lá pro próximo agora, ó. Fino. Foi almoçar. <risos> Agora Eu tentei passar uma Que no, no, no Coisa que eu vi lá na descrição Tá, essa última parte Pra usar com, com A pedra azul aí que eu vou pegar Pra quem não sabe Isso aqui é uma pedra de polimento, tá tem a azul, tem a branca. A azul é mais fina. Aí eu tentei passar com a branca. Nesse fino. Deu um bom resultado. Vamos ver. Agora eu vou deixar a outra parte sem. Vamos fazer uns testes para ver, né? Primeira vez que eu estou usando. Vamos ver o que acontece. Ah, não sei se vocês repararam também. No... Eu mudei a velocidade da máquina, minha máquina é 220, nessa última fina eu senti que tava dando uma... Ah, tava ficando esquisito. Aí eu mudei a máquina pra 110 pra ver, diminuiu a velocidade dela, melhorou bastante, tá? Então é isso. Sempre tem que ir é... testando as coisas, mais velocidade, menos, tudo, tem que testar. Pra ver qual que é o melhor, beleza? E aí? Puta, vocês não vão acreditar, mano. Eu fui lá dentro que o polimento tava ficando muito bom. Aí eu fui lá dentro pra assistir no computador pra não parar o vídeo aqui. O vídeo lá dos caras, do YouTube. E esqueci de gravar, mano. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o bicho. Ó, deixa eu só explicar. O que que eu fiz? Eu catei a... A boina de sisal, que eu uso na, no esmeril para polir. Quem assistiu o vídeo de escapamento aí, você está ligado que eu fiz polimento com isso aqui. E aí passei a boina branca. A boina branca não, a, a coisa branca aqui, ó. Pedra branca. E essa daqui, ó, eu passei a pedra azul. Cadê a pedra azul? Aqui, ó. Fechou? Pô, eu gostei, mano. Pelo valor da bagaça, eu acho que vale a pena. Acho, achei legal. Assim, eu achava que ia ficar mais legalzão, mas talvez eu tenha errado num, num processo, mano. Eu acho que eu assumo a culpa, ó. O que vocês acharam? Ó. Com o espelho até, né? Então, talvez eu tenha errado no quê? Porque a lata desse tanque Tava legal assim, sabe? E talvez Eu acho que eu não deveria ter usado a grossa Eu acho Talvez eu teria, deveria ter começado com a média Aí eu acho que ia ficar melhor o trampo Mas eu vou testar Em outras coisas Eu vou polir a pressurização lá do compound turbo Aí eu vou, vou fazer isso Vou começar com a média para ver o, qual o resultado que eu vou ter. Fechou? Então é isso. Espero aí que tenha sido útil para vocês. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá, Bidu Garage, me segue. E para quem quer ver fotinha dessa coisa aqui pronta, é só ir lá no meu Instagram que eu vou postar a foto dele montadinho, tá? Aqui eu não vou mostrar não porque senão vai estragar o carro. A surpresa depois quando eu quero gravar um vídeo mostrando o carro todinho. Tudo que eu fiz nele. Fechou? É nóis. Um grande abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.